Eu não você aí que sempre imaginou Surgical TS de um lado Surgical Goblin do outro, esse Enfrentamento ao vivo, numa Grande competição, quem será Que ganharia? Você vai saber tudo isso daí Hoje, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte Voltamos, um vídeo muito Legal, pra quem não tá acompanhando, ontem Rolou aí a primeira etapa Do grande torneio, No Tilt Special Edition, com times E é o primeiro jogo dos brasileiros Brasileiros da PEN, a PEN que é o único time brasileiro Jogando, foi contra a Team Liquid A PEN, pra quem não sabe, agora já tem De novo de volta, o jogador Surgical TS no time, tem também Lucky Dubs, Coca RX e o Renan Cava, treinados pelo Alan Franzotti Mas o melhor de tudo isso, é que jogou Contra a Liquid, e no primeiro Embate, num rei da mesa O Surgical TS foi o primeiro Jogador escolhido pela PEN, pra poder jogar Contra os jogadores da Liquid, e pra surpresa de todas Surgical TS, limpou lavou a alma derrubou todo mundo da team liquid quer saber como é que foi isso ele ganhou do surgical goblin ganhou do canário ganhou de todo mundo da team liquid dá um ligue como foi isso e já comenta aí hashtag mito tamo junto e bora pro vídeo vamos lá vamos começar então com o surgical ts e canário decão e tá aí escalado escalados dois times decão canário Surgical Goblin e Diego B. Já pra Pen temos Surgical TS, Coca e Lucky Dubs por último. Ó, oh, o time da Liquid a gente não tem surpresa alguma. questão do Diego B ficar por último, a gente já viu, era, era a estratégia da Liquid sempre foi. Canário primeiro, Surgical Goblin segundo e se precisar o Diego B, sempre foi isso, a Rei da Mesa. Agora pra Pain, Surgical TS em primeiro, Coca em segundo, Lucky Dubs. Os três não eram da Pen na última, então é novidade de qualquer forma. E o Renan aparece no próximo é, segmento set de, de Rei da Mesa. Já vamos lá então. um Bom avanço do canário, já desceu a vida daquela torre da Surgical pra 1851. Vamos ver. O Surgical ainda vamos? tá pra revelar a sua condição de vitória? Pode bem ser. Um cemitério também, Brunão? Né? O Surgical? O Surgical pode ser um cemitério sim, pode ser um cemitério também. Vamos ver, botou venenão? É, tem veneno, já ajuda também a, a, a, a, com essa ideia também, vamos ver. Muito provavelmente é também, galera, mandem no chat aí, no chat aí do Decão, no chat aqui também. Hashtag GolPen, vamos fazer a força pra eles sentirem a pressão. Brasil. um tá copo que vocês acham que é a última carta do é, Santos. de... vocês concordam que é o cemitério? Espero que sim, porque já revelou. Exatamente, um exatamente. que é. Vamos ver quem vai levar melhor por enquanto ali. Tá disputado uma pequena vantagem ali pro Canário nesse momento. Vamos ver ali, ó, dois decks de cemitério, hein, Decão. Caramba, peraí. Que Vamos ver. Sai um do... ah... Saiu, boa. Acabou como é que a Cavaleiro conseguiu dar fazer ele de tonto ali no meio, pra lá e pra cá e conseguiu acabar com ele. Show demais, hein, show demais. Bom, duas cabanas colocadas na arena, pega na torre, pega no bebê dragão, pega também na cabana, o cemitério é utilizado por parte do canário e a defesa sendo feita com as arqueirinhas lá de trás. Exatamente, exatamente. Muito bom aí, chegando junto. Valeu, vai que vai. Vamos lá, vamos ver quem vai levar melhor, hein? Por enquanto tá complicado ali pro, pro Surgical TS, mas ele se vira bem, né? Começando a colocar as cabanas ali em campo. É, essa cabana do Canário tá com bastante vida, porque não foi alvejado por nenhum veneno ainda. O cemitério vai funcionando aí por parte do Surgical TS. Muito dano Olha, o Mega Servo quase. Quase, quase, bater. quase. E olha, a galera no chat falando que a versão do Canário é muito mais counter. Mas o surgical tá conseguindo fazer rodar rápido e pode aproveitar de repente no momento de elixir 3, de repente fazer mais combos, não sei Duas cabanas ali pro surgical TS Aliás, Bruno, é um confronto com o tipo Exatamente, e olha, olha que engraçado, Decaão Se o canário ganhar agora, teremos o confronto que a galera queria, surgical, surgical E... Olha! E... Teremos! Que isso! Teremos! o yeah. TS derruba o Canário! Você quase me confunde aí, o Canário, oh, canário seu. ganha, você tinha falado? Eu é, eu não lembro se eu falei isso, mas se eu falei <risos> tava tá errado! Finalmente! Então, não, mas da CRL West Finalmente, né? Finalmente! Que doideira, hein? Que doideira. Agora é a hora. Surgical contra Surgical. E tá aí na tela pra vocês, Surgical TS e Canário, os decks. Olha, o Surgical TS eliminou o canário, Decão. Não é fraco, não. Jamais. E vai vale lembrar que o Surgical OTS jogou a CRL West também. Também. Foi pra Liquid e voltou pra Pen agora. Exatamente. Vamos lá, vamos lá, que o negócio tá bom, hein? Pro Brasil, o negócio tá bom. Já levamos o primeiro. Vamos que vamos. Surge que eu podia levar o time todo. Que era meio que uma lavada de alma, hein, Decão? Seria pra falar ah, nada. Vocês fizeram um caquinha Vamos todos mandar um hashtag Golpen. Manda no chat aí, hashtag Golpen agora, Brasil. galera. Brasil. Brasil. Vamos lá, Brasil! Mandando essa torcida, rapaziada! Bora mandar energia pro Brasil, porque agora é hora. Tem partida na tela. Vamos lá, agora que agora é a hora, hein? Surge que eu tenho essa, e Surge que eu Goblin! Surge, Surge! Meu Deus do céu, que partida! Tá Vamos maluco. lá! Tá maluco? Que jogo é esse, meus amigos? que o TS, o Goblin. Aí, aí, pra vocês, um jogo esperado por muitos, né, Decão? Esperado demais. Já tem o Joilson aí mandando 50 estrelas. Bora, TS, vão Muito obrigado. Bora mandar torcida. E tem porcos contra porcos, hein? Exatamente. Já tem porquitos ali. Vamos ver como vai ser. Olha a loucura que vai ser esse jogo, hein? Quem vai levar a melhor, hein? Quem vai levar a melhor? Já vem ali as arqueiras. O Surgical Goblin tomou muito dano ali naquela torre da direita. Vamos ver se... O Sérgio QTS mantém esse, essa mesma vantagem durante toda a partida Porque o mega cavaleiro vai complicar demais a vida dos porcos ali do Sérgio QTS Se ele mandar tudo junto, né? Exatamente, exatamente Complica bastante, então Provavelmente vai ter que dividir pra fugir dos porcos Ou tentar fazer a rotação mudar De forma que é mais difícil, né? De forma que ele não tenha na mão, né? Mas vamos lá, vamos todo mundo torcer aí Todo mundo hashtag golpei no chat, hein? Já tem ali a máquina voadora do mesmo lado daquela cabelo. do a vantagem permanece ali na torre da direita pro Sajiko T.S. de utilizados, vem também os morceguinhos e as arqueiras já estão ali na defesa. É, ele tentou dividir, mas já veio ali a cabana, né? O que fez juntar tudo de novo. Mas tá aí, ó. Tem dar o dano. Vai conseguindo ali agora bater bastante. Até não, não usou o Mega Cavaleiro, o Cobre, Decão. Deu muito, muito melhor pro Sajiko T.S. Agora ele percebeu que... Funcionar, né? Ali do é. Sergio TS não teria elixir pra mandar o Mecha Cavaleiro no... É, a questão da rotação é. Olha a mini P.E.K.K.A. bateu Que isso? Levou que isso? aquela torre da direita E agora Olha o dano Olha a partida! Já tá com uma partida um pouco melhor ali pra ele O o TS Tem que segurar ali aquele combo, segurou o porquinho Não caiu a torre, isso é muito bom, Decão. Olha, o Sergio TS vai ter que decidir agora Será que ele vai pro avanço, vai fazer pressão Exatamente ah. de trás. Vamos ver se ele vai querer defender aquela torre da direita Exatamente, essa é a hora, né? Tem Mega Cavaleiro na tela. Vamos, Brasil! Vamos, Surgical! Brasil! chegando uma gente ali. Os porquinhos já vão aparecendo, né? Cavaleiro tá na. Acho que aquela torre da direita vai cair. Vai cair, vai cair. Olha a torre da esquerda do Surgical Goblin também. Exatamente, o Surgical Goblin vai perder sua torre da esquerda também. Perdeu, tá um a um ali da direita. Mas essa torre aqui tá pra cair, Decão. A vitória da Pen tá garantida, meu amigo, Decão. Ela não pode tomar três coroas, tá ali Máquinas voadoras batendo Terremoto aparecendo e Surge. É isso, é isso. Ali da equipe da Tirito Sarge Caltece O cara da, da Penha, o cara do Brasil Derrubando O Sérgio Calgoblin Brasil, Brasil. Brasil. Brasil. É Brasil 1x0 uma vitória de garantia o primeiro set, né? Exatamente. Tá uma, É, né? só tá. A, a, só falta o Diego B agora. Só falta o Diego B e é. o Surge que é o TS. Limpando a mesa, Decão. Limpando a mesa. Que doideira, hein? É que você falou 1x0 do quê? Tá é muito doido, um aí na tela pra vocês os decks utilizados ali pelo Surgical Goblin, pelo Surgical TS. pra quem queria ver o combo ou o combo não, o jogo de Surgical Goblin e Surgical TS. o Deco, eu diria que venceu o melhor Surgical, né? Olha, é uma pergunta que a gente tá andando, né? tentando <risos> responder e tá aí, tá aí garantido, mas não acabou por aqui não, né Bruno? Não, Bastou ainda não. O Surgical Goblin só que tem que vencer mais um pra garantir o primeiro set, tem muito mais partida de pen contra Team Liquid aqui ainda. Exatamente aí vamos começar o terceiro jogo do, do Surgical que o Surgical o TS já limpou o canário, ganhou do canário, ganhou do Surgical Goblin e agora vai contra o Diego B, que já deixou passar um corredor, decão. Né, já conseguiu um bom dano ali na torre da esquerda, o Surgical Goblin. Opa, o Surgical TS, o Goblin já foi. O Goblin já foi. Um deckzão de corredor com terremoto que pode ser muito. Muito forte, muito forte. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? Porque o Surgical TS pode limpar a mesa. E olha, seria uma revanche absurda pro Surgical, hein? Já vemos ali mago de gelo contra mago de gelo. Chegando ali por trás também, aquele bebê dragão. A torre tá focada no mago dali do Surgical. E o bebê dragão vai passar ali o rio. Vai ser alvejado pela torre também. Exatamente. E olha... Aô, rapaziada. Sim. Meu Deus do céu, que loucura. Vamos que vamos. É o jogo do Brasil, hein? Pen contra Liquid. A vingança de Surgical TS. <risos> Já vemos agora mais uma tentativa de chegar naquela torre da esquerda, o Terremoto adicionando mais dano ainda, a vantagem permanece pro o Sérgio, mas não por muito. É isso aí, galera, vamos no chat, vamos mandando aí, hashtag GolPen, hashtag GolSérgio, para a gente botar aquela moral para o Sérgio que é o TS, é Brasil! brasil Já temos ali mais um avanço do Bebê Dragão contra Mago de gelo o Bebê Dragão tem por parte do brasileiro. Exatamente. O Decão, o que você tá achando, cara? Tá bom pro, pro Surge com essa combinação de decks? Uh, em questão de decks, eu acredito que sim. Mas acabou de ver que não, Bruno. Porque o Mago de B, com certeza vai ter um também, o que vai dificultar muito a passagem uh -huh. do do corredor. Exatamente, pode complicar um pouco, vamos ver. Vamos ver o que acontece ali. Agora é a hora, vamos ver quem vai levar melhor ele e esses dois, Decão. Um. Chegando ali o Goblinzinho pra tentar bater naquela torre da esquerda, eu sou. Sobre ainda naquela torre-bomba colocada o Surgicoteca não tem nenhum veneno pra parar ali o o cemitério, né? Exatamente. mas que as outras tropas de apoio dele estão muito recado pode ajudar, é? pode ajudar bastante ele tem ali o esqueletão que é muito forte também pra poder parar tudo que vier, né? de combo, quem sabe um combo com o príncipe das trevas tem que ficar de olho, vamos ver eu acho que é aquilo, o cemitério dá o dano rápido, né? e é mortal, então tem que ficar de olho o Surge não pode vacilar não a torre de bomba colocada ali numa ótima posição, já vai segurar Olha. o que vem ali na ponte, pode segurar também o que pode vir de dano de um possível cemitério e vai somando tropa ali o Diego B. Exatamente, o Diego B vai juntando tropas e a torre de bomba também é mais uma carta que pode ajudar contra o cemitério, né? Dependendo da posição ela pode ajudar os danos que vierem ainda mais pra frente aqui, né? O complicado é isso aí, o corredor tem que passar, né? Pode ser um momento interessante, mas mesmo assim, o corredor, mesmo com a ajuda do terremoto, tá difícil de passar do Mago de Gelo. Mas o Surgical entrou numa rotação que ajuda pra ele também, ele vai conseguindo segurar e o dano vai sendo dado, mesmo que não seja com o corredor, com o terremoto ele bate um pouco lá também. Geralmente o cemitério é utilizado ali por parte do Diogo B, os Goblinzinhos já estão ali na contensa, Tudo bem, o dano desse cemitério fica um dano 360. Exatamente. Vamos ver o que aconteceu lá. Baixou bastante, 1300 ó. Deu bastante dano. Vamos ver o que acontece mais um terremoto lá. Vamos que vamos, vamos Brasil, Decão. Sobrou ali o. O Brasil! defesa! dragão aparecendo por ali também. Belo veneno para Aquele mago de gelo. E também dá dano na torre, mesmo assim. Vantagem do Sergio acontece na partida ainda. É, ganhou um valor, né? Vai ganhando, vai juntando um valor ali. Vamos ver o que vai acontecer, mas olha, jogaço, hein, Decão, jogaço. Tá bem mais pegado, inclusive, para pro Surge que não, tô, não tá fácil, não. Passou e... o Decão! Quase Nossa. pulou na torre tem, é, tem tornado dos lados O corredor não bate novamente, mas bate. vem o Dragão mais uma vez É, vem ali com o combo, tá, tá dando certo pro Surgical a rotação A questão é que daqui a pouco vai ter que começar a rodar as magias pra caramba O Diego B, o Cemitério Veneno, senão não vai, vai perder o jogo, né? Então ele vai ter que ir pro tudo ou nada Olha só, o corredor tá com bastante vida ainda, pode ser que ele chegue Não vai ser... Com o um Cemitério pra cima da torre da esquerda, já acabou ah, foi o. hoje acabou a cabana. Olha lá, vem o corredor, vamos ver se passa. Será que passa? Se passar, é GG, Decão. E o mago Gelo chegou muito Opa, perto. opa! Nossa, que isso! Bagosa, uma cabana que eu não sei de onde ele tirou essa cabana. Na última hora, no último momento, ele conseguiu. Vamos, Surgical, pra fechar! É agora, Decão! Brasil. Não quis saber de empate, não. Surgical TSG. Todo mundo hum. Levou todo mundo Lavou a alma hein, Bruno? Lavou, lavou a alma, a alma. Perfeito o Surgical TS nesse jogo Decão, ele era da Liquid Ele não jogou uma partida pela Liquid Lavou a alma o Surgical TS É isso galera Olha que loucura o que o Surgical fez O que o Surgical fez é absurdo Ele limpou o time campeão mundial de Clash Royale De uma forma absurda Surgical TS jogando o fino do fino E tem muito mais Todos os finais de semana Sábado e domingo às duas horas da tarde aqui no Brasil Você tem toda a cobertura ao vivo desse grande torneio No meu canal e no canal do Deco Então fique ligado, canal da Twitch do Bruno Clash E canal do Facebook do Deco ao vivo pra vocês E é claro, aqui no canal vocês vão ver o resumo ou compacto De alguns dos jogos mais emocionantes deste torneio Tamo junto galera, quem viu até tá aqui comenta aí Hashtag Batata E é isso, um abraço a todos, não esquece de se inscrever no canal Deixar aquele like, tamo junto, é nóis Um abraço, falou